Olá! No vídeo passado eu comentei uma teoria que eu criei, e que, tecnicamente, não deixa de ser uma pequena, ou grande curiosidade, até porque, explica toda a loucura do Norman barra Duende Verde, em Homem-Aranha de 2002. Bom, se não viu esse vídeo, ele vai estar nos cards. Mas enfim, como no vídeo passado eu fiz sobre o Homem-Aranha do Tobey, que, diga-se de passagem, é o melhor Homem-Aranha, hoje vou falar de um que não é tão perfeito quanto o da Sagrada Trilogia, mas não é tão horrendo quanto o Homem-Aranha da porra da Disney. Eu me refiro ao espetacular Homem-Aranha, que não é tão espetacular quanto disser, mas, isso vai parecer um vídeo do Vale a Pena, mas não é. O TASM pode não ter sido tão magnífico quanto foi a trilogia, mas teve muitas coisas boas, principalmente um. Mas não vim defender a franquia, se quiser um vídeo desses não vale a pena, é só dizer. Mas hoje eu quero conversar um pouco sobre o traje do TASM 1. Não tem um design muito vaginal como o traje da trilogia, mas tem muitas coisas vaginais nele, e a sua praticidade é a principal delas. Que infelizmente não foi repetida no segundo filme. Mas tenho que admitir que os figurinistas do Tasmi 1 foram bem inteligentes para com este traje. Acho que já é hora de começarmos a esclarecer as coisas aqui. O traje de Tasmi é muito inteligente pois ele, realmente, tem máscara removível e tudo mais. A Inshazam, mas o Toby e o Thomas Turbando também tem máscara removível. Não exatamente, o Tobey é a maior prova disso, pois não teria como fazer uma máscara removível com umas teias dessas. Tanto o Tobey Deus e o Thomas e seus amigos. Tiveram seus trajes bem baseado nos quadrinhos, que não apresenta separação da máscara, mesmo que nós saibamos que ela é removível, e para representar isso nos filmes, eram feitos vários uniformes para cada coisa, dentre eles, um traje que não houvesse máscara, para que cenas como essa, em homem aranha 3 pudessem ser facilmente feitas, porém, cenas como essa em Homem-Aranha 2, precisavam de dois trajes, e um corte, já que aqui temos o Tobey Maguire vestindo a máscara, um corte, e aqui ela já está inclusa ao traje. Isto não é um erro de gravação, é só um efeito prático para não mostrar a máscara toda horrorosa na cara do ator, sem face shell ou qualquer coisa. Já em Tasme, a parada é diferente. Aqui, logo depois da cena do stan vaginal Lee, podemos ver que a máscara do aranha está colocada, bem como alguns cosplayers fazem, colocando o traje com uma gola alta, e colocando por dentro da gola o, entre aspas, o pescoço da máscara. E aqui, podemos notar que a própria máscara tem o seu zíper, que é bem mais visível nesta cena, em que a máscara está toda aberta, e também conseguimos ver o zíper do traje. E diferentemente dos hiper da trilogia, que era em um formato de letra U, aqui ele segue na separação do vermelho para o azul das costas. Vale ressaltar uma coisa: nem os zíper da trilogia, quanto os zíper de Tasma estão, entre aspas, errados. Muito pelo contrário, os dois estão corretos, pois cada figurinista escolhe o melhor método de zíper de acordo com seu traje. O zíper U para a trilogia foi o melhor método para aquele traje. Já o de TASMI foi este, o que não só facilita em cenas em que a máscara é colocada, mas também em cenas que ela é removida, pois economiza não só o tempo do ator em ter que trocar o uniforme, mas também da equipe, que só precisa parar de gravar uns instantes, do que imputa um tempo para remoção e colocação de trajes. Parabéns equipe de figurinos de Tasmi, vocês foram muito inteligentes. Mas no 2 eles abandonaram essa ideia e colocaram um traje quase que uma cópia do traje do Remy. eles fizeram basicamente aquele meme do, posso copiar seu trabalho. Pode, só não faz igualzinho. O que foi idiotice, já que só a máscara é bacana, o traje eu acho feio pra caramba, o traje de Tasmi 1 era bem mais vaginal, tão vaginal que é meu quinto traje favorito. Top 5 trajes aqui, Homem-Aranha 2 e 3, traje negro, Homem-Aranha 1, Aranha Humana e enfim o Tasmi 1. De qualquer maneira, essa ideia da máscara do Tasmi foi muito boa. Ser eu mesmo pessoal, mandaram bem. Enfim, o vídeo vai terminando por aqui, mas antes, eu gostaria de perguntar, vocês acham que voltar com jogatinas no canal seria legal? Zerar alguns jogos bacanas do Homem-Aranha, ou até mesmo uns jogos que eu tenho guardado para outros vídeos, e um em especial que vou usar para um vídeo sobre a DC, não é o DC Fandome. Mas enfim, o vídeo sairá mais para frente. Sendo assim, só me resta a dizer, tchau!